Então, pessoal, nós já estamos aqui, ó já achamos a pousada, nós resolvemos dormir aqui, é, pousada bom sono né, e agora vamos procurar o que comer, aí agora que procurou o que comer, a mulher do hotel ficou encabulada, porque nós estamos de moto, aí agora que procurar o que comer e depois voltar aí, tomar um banho, e seguir para os atrativos turísticos. Agora já não tem muita pressa mais, né? Porque agora nós já vamos ficar de um dia para o outro. Pousada capim dourado. E aí a moça lá falou que tem um local de comer logo aqui perto. Distribuidorazinha de bebida. Ela falou que é aqui, né? É, outro lado. Ah, tá. É porque a cidade é dividida em duas, igual ela falou. Ó, fervedor Alecrinha, 2 quilômetros. Olha só, pessoal, que curioso. São Félix é dividido em duas. A, a moça ali falou que era dividida em duas. Eu não. Entendido, que era tão dividido mesmo E segundo as informações É logo ali pra frente Que vai encontrar o um local Pra comer, olha só que lugar bonito conseguindo encontrar um lugar para comer e aqui, às vezes, a gente passa em frente e não vê porque não é tão visível como em outros lugares, né? Tu viu, clé como tem que pedir desconto? Uhum. Ah, eu acho que é aqui o restaurante, né? aqui não, não. não eu não tô encontrando pessoal local para comer deixa eu ver aqui se é aqui. mais para frente né então vamos mais para frente é em frente o que ela falou Bom dia. Tem almoço? Ah, legal. Pois é disso que nós estamos atrás, menino. Estamos atrás de almoço. Fazer o nosso almoço aqui. Aquela parte da Ariana lá. Uhum. Pulou bem ali, não foi? Eu tô começando a prender. Não. E a moto, a moto Agora vai os três, puxa. Mas eu pus o pai, aqui. Nós ia cair aquela moto. Eu lá, também pensei que... eu falei, Agora nós vamos, também, bem que tá cheio de, de areia. <risos> Eu estou começando a aprender a andar na área. Rapaz. Por enquanto não cai, né? Não. Por enquanto eu não comprei. Como é que eles falam? A linguagem dos motoqueiros, sim. É, comprou terreno. É tipo isso. É. A gíria dos motoqueiros, quando cai, eles falam. Comprou um terreno. Eu estou estudando a gíria dos motoqueiros, para mim ser motoqueiro. E foi viagem. Comer é pegar o rango. Pegar o ranco. Vamos pegar um ranco. Não, Cadê não? Que tu que vai passar? Ah, tá lá na minha moto. É difícil com garupa. Passar em área com garupa. Eu tô, tá mais difícil pra mim por isso. Ainda mais que tu se mexe um bocadinho. Né? Ah, você te mexe, tem que andar junto com a moto. Ai, ai. Mas tu tá gostando? Eu tô, né? Uhum. <risos> um passo melhor foi aquela da areia, <risos> aquela da areia, não vou esquecer nunca. Ah, mas dá mimé, fupi, fupi, fupi, fupi, fupi, e desce e sobe. Isso aqui meu tá doendo, é. tu sobe e desce, sobe e desce, Só que tu... e pula lá em cima e pula embaixo porque agora pô agora Só que tu pode tomar, né, anti-inflamatório, eu não se não até para aquele ali ó. aquele do aquele da Do cartaz aquele ali que tá no carro pois é agora é. ver. agora nós já estamos aqui ah, mesmo é. bem, agora nós já estamos aqui mesmo que for preciso né? ah tem um lá sentado bem no bem no coisa lá os outros mais os outros os, os mais corajosos estão na frente. A mulher, como está lá atrás, que está mais, medrosa está sentada lá. aquela <risos> tá, é segurando um lado do outro. O ramo está em outro rumo. Então, é que eles estão assistindo. Eles não estão entendendo o que é que nós estamos falando. Ah, nós mostrar lá falando, o cartaz. Nós é, falando do... Na, tipo, vou mostrar o cartaz. Né? Uhum. Olha só, o cartaz lá atrás. Ó, vou puxar o zoom aqui. Eu acho que o nome daquilo ali é canoagem, né? Uhum. Nova Aventura. É, eu vou chamar de canoagem, se não for, não é. Aí nós estamos falando daquele ali, da, da canoagem para descer um rio. E nós estamos aqui de demandando saber se nós temos coragem de descer ou não. Nas corredeiras, né? Uhum. E nos botes, né? É, No botes lá. E aí sim, nós já estamos com fome. Né? Estamos com fome <risos> uhum. é, né? Estamos com fome Mas não tem inspiração para falar Aí depois quando encher a barriga também uhum. Aí uhum. nós continua Sem falar também Porque uhum. tá de barriga cheia né? uhum. De Bastante. pouca gente. Mas inventa uhum. essa desculpa aí para não falar tão bem <risos> Olha só, aí a comida chegou Aí nós estamos comendo aqui Um prato feito, 20 reais Mas tem também o... Um... Sim, não, não. Nós estamos de prato feito aqui, 20 reais o prato feito. 20 reais. Feijão preto. Para nós estarmos já lá com um valor é bom. Uhum. Não certo. é um valor ruim. E esse aqui vai comer mais do que à vontade, que esse aqui. Tá Ela disse que paga uma multa se sobrar no prato. É. Né? Uhum. Eita, olha a missão que tu tá aí, ó. É, é, não, o prato feito não paga muito. Não é, o outro que, que, é. que sirva à vontade. Isso, ela, o outro se sobrar no prato paga muito. Se deixar uns, uma colher de arroz, você deixa que você paga, você é conta. Eu falei, não, essa não quer, nós só não conseguindo comer muito, não. E vamos ao que interessa, é. né? Vamos lá. <risos> Então, já almoçamos, agora, no próximo vídeo, <risos> no próximo vídeo nós vamos para o fervedouro, então até o próximo vídeo.